Olá, eu sou o Zenfone 5, o novo smartphone da ASUS. Eu estou aqui para oferecer o melhor preço e benefício. E... o que que tá acontecendo aqui? Ué, o que foi? É sério mesmo que esse é o seu novo design? Ué, sim, não, não gostou não? Não. Por que não? Ah, não sei, sabe? O que que você acha? Tá muito parecido com um certo outro smartphone, tipo eu? Ah, bom, eu... Eu não, sei, eu não sei, eu acho que meu... Eu, eu, eu, quer dizer, eu acho que parecido é uma palavra muito forte. Ah, sério? Você não vai nem disfarçar que tá nem um pouquinho assim copiando? Olha, eu, eu tenho várias coisas diferentes. Então conta uma. Ah, deixa eu ver... Ah, ah, bom, eu tenho... É, ah, deixa eu ver, eu tenho... É, pelo amor de Deus, você não tem nada. Você só tem uma tela maior. E esse maldito topete. Ninguém gostou do topete. Do meu topete ninguém gostou. Por que você acha que você vai gostar do seu, idiota? Você é muito burro, cara. Ah, pelo menos eu não custo 7 mil reais. Ah,